A manter uma aceleração bem forte, uh, alonga-se agora em fila indiana o grupo de concorrentes, é três etíopes, um criano, na perseguição a Carlos Lopes. O Carlos Lopes, o atual campeão do mundo, a defender com unhas e dentes o seu título. Boa classificação. Carlos Lopes, agora já no plano, dirigindo-se para a meta. Lopes tentando. Uma terceira vitória no Campeonato Mundial de Corta-Mato. a é 250 metros do final, Carlos Alberto Sousa Lopes, o medalha de ouro a caminho do seu terceiro título mundial. Carlos Lopes a dar o tudo por tudo para manter a sua vantagem até a final. Olha para trás. Uma vez, duas vezes, controlou a distância que eh, tem de vantagem sobre o segundo. Sobre o segundo eh, que é do Quénia. Carlos Lopes eh, entrar nos últimos 100 metros. Carlos Lopes a 100 metros do seu terceiro título mundial. Carlos Lopes... De novo, pela terceira vez, nenhum atleta o conseguiu. Campeão do Mundo de Corta-Mato, Carlos Lopes. Segundo, Paul Kipkos. Terá que, de facto, haver muita luta agora no final para definir a classificação coletiva. Carlos Lopes, pela terceira vez, campeão do Mundo de Corta-Mato. Carlos Lopes aproxima-se já do pódio. É um Espetacular terceiro título mundial jogado em casa e, de facto, uma vitória que ficará inesquecível, tão quanto a sua vitória. Na maratona de Los Angeles, extremamente difícil esta terceira vitória de Carlos Lopes no Mundial de Cortamato. Taticamente, uma corrida que ouviu de facto o apoio caloroso de todos os que aqui se deslocaram para com o campeão do mundo de Corta-Mato, Carlos Alberto Sousa Lopes. É o terceiro título mundial a é que assistimos ao vivo com Carlos Lopes, este naturalmente o mais impressionante por uh, ter sido restado em terra portuguesa, por ter sido restado em Portugal. Uh, uma prova magnífica de facto do medalha de ouro, uh, nesta prova que está a ser transmitida em direto em mais de 19 países e que uh, será em gravação num conjunto de cerca...